Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo de React Eu espero que você tenha gostado do vídeo de gameplay, porque quem sabe eu não posso trazer mais Gostei de jogar velho, tava muito da hora, mas eu ainda tenho que aprender os comandos Eu não manjo muito ainda, ainda tô aprendendo, tá mano? Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, não só em gameplay, tanto na vida Sei lá o que você vai fazer, você tem que aprender, tá ligado? Então, mas é o seguinte, hoje, como você pode ver, vamos ter um React de BRK esse Edu, velho Esse cara, ele é um mito, um mito dos jogos Você sabe muito bem do que eu tô falando, se você, você acompanha ele, se você não acompanha Link na descrição, mas espera aí, deixa eu fazer aqui o meu react e depois tu assiste o cara, tá ligado? Porque ele já é famoso e eu tô tentando, né, velho? Tá ligado? <risos> Bom, mas se você já sabe, então curte aí, compartilha com um amigo seu. Eu vou aqui começar o videozinho, vamos assistir os melhores sustos de BRKS Edu no Resident Evil 7, beleza, mano? Então vamos lá, eu vou assistir aqui com você e vamos ver como é que tá essa parada aqui, hein, Edu. Vamos ver se tu representou, Edu. Vamos ver, Edu. <risos> Nove areazinhas de trabalho Mostra Gotflix tá ligado? E vamos lá, manos Vamos assistir com vocês aqui Você já viu ele zerar anti sem dar Ai, um susto, caraca né? E tomaram um susto, no caso Ele é sem medo ah. <risos> a, cara, a cara do caraca, Edu, velho <risos> Ele fica muito Ele é tipo Mano, eu já percebi uma coisa ele é Ai, muito, caraca, velho, tá Ai, caraca Eu também me, me cago, velho No jogo de terror Vem, mano. Resident Evil 7, velho. Meu Deus, esse cara é fogo. Cara, que animal, velho. Como é bom poder ter uma experiência com esse jogo agora. Mano, isso aqui é muito macabro. Deixa eu ver se É, muito macabro. Cara, Mas, já é Macabro. Eu o fico também em eu já tô piada, velho. De boa, tá entrando. Vamos aí, vamos ver o que, que tá rolando. Que zoado, mano. E esses barulhos, velho? Parece que tem alguém do nosso lado. É, a casa fica fazendo barulho constantemente, tá ligado? Esse cara é muito babaca. Muito babaca, né? Que trouxa que esse maluco é. A antecipação de tomar susto é, às vezes, tão ruim quanto o susto em si. Às vezes, até pior, né? É, foda. Ai, caraca, filha da mãe. Que errado isso. Que errado, cara. Não, mano, eu sou muito isso, velho. muito isso, velho. Ela tá piradona, mano. Mano, ela tá pouco louca. Pouco louca que ela tá... Maria. Tá batendo. Ah, eu sou idiota de ver, né? Vai ter que ir, eu acho. Nossa, meu Deus, ela é aí bate, meu Deus! Ah! Que nojo! Meu Deus, velho. Mano, essa força é sobrenatural. Nossa! Corre, do! Ah, ela vai meter... Ai, nossa, meu Deus, mano. Mano, que agonia, velho. Tomar uma facada na mão deve doer muito. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Nossa, meu... Minhas mãos, mano. Hum... Mano, eu vou falar uma coisa. A minha agonia aqui, velho, é porque eu trabalho com afiação e eu sei o quanto é dolorido um corte, tá ligado? Maluco, ah, dói, velho. Não na hora. Na hora você não sente. Mas depois, velho, aquilo dói muito, mano. Vocês viram? Como que ela tá viva ainda? Ai, Ai caralho, velho. Filha da peida, Edu. Do... Nossa, que susto, cara! <risos> ele me assustou isso. Da... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, cara! Sério, ele eu vai também. Ficar segurando eu só fico assim, assim, meu mano? Deus. É, é, é, meu Deus! Uh, eu tô ferradinho, meu Deus! Corre, <risos> mano! Eu tô ferrado! Ai, caraca! Nossa, que demora, velho! Cara, ela falou que ela ama a gente. Esse é o seu jeito de amar? Welcome the sandwich, son. Aí eu não me assustei, não. eu tava Apesar que eu só me assusto quando eu tô jogando, porque quando você aqui. dá reação personagem é diferente. Ai, ai, ai caraca! Os caras fez uma compilação muito pesada, velho. Mano, o que velho. É, tá ligado? Errou em vídeo, tem que arcar com as consequências. Olha lá! Meu Deus! Mulher! Trancada pelo outro lado, ou seja, vamos ter que subir. Ai, ai, ai. Cadê você, mulher? Porque a gente Ele vai ter que fazer isso? Vou Muito as foda, caixas vão quebrar. Lança-granada. Vou utilizar. Nossa! Nossa tá. Ela morreu aqui. Meu Deus, meu Deus, aleluia, irmãos. Ai, ai, ai. Putz. Putz, aqui vai ter mofo, né? Meu Deus! O que, que é isso? Ai! Ah, outro lado da sala de Ai, tá Meu noção. Deus, nossa! tira Ali que usa os cartões, ó. Exatamente onde eu. Ai. Ai. Sai daí, velho! Será que ele não viu que aquilo era marapuca, mano? E Eu me sentindo Era preso. sei lá, só tem como ir pra frente. Pensei em passar na zona segura, não vai rolar. Ei! Hey, Nossa, caraca, mano. mano. Que animal. Para quem será que ele vai dar injeção, Eu velho? Ele tem que escolher uma acho delas. Que a gente deveria curar a Zoe porque ela conhece muito mais da situação do que a Mia e talvez Azul e possa depois ajudar a Mia. O raciocínio é que a Zoe vai saber curar a Mia. Tomara. Eita do escolha errada. Eu Como nunca assim, vi velho? O que tá rolando aquela parte do episódio. Tipo que acontece quando ele escolhe a outra. Deve estar trancado ali. Cara, eu tô louco para saber que empresa que tá por trás disso aqui, cara. Porque se tinha funcionário, essa estrutura toda é alguma empresa, tá ligado? Alguém tá por trás disso tudo. Aff, vem. Eles investiram pesado. Olha os gráficos hoje, tá ligado? No caso, ele tá jogando no, no PC, né, mas... Nossa. Todos eles usam um relógio de batimento? Mano, é muito estranho isso. Ei! We'll Por que que você não falou para ela que você ia ser família dela, velho? só isso, mais nada, saía andando, sumia no mapa. Ave-marido, me para de gritar, velho. Um um meu susto. Deus do, eu depois do céu. Depois de mexer na câmera, filha da mãe, o resto do andar a gente explorou direitinho. Ah, não. O que é isso? É lama? Ela tá dentro de um casulo. Ah, eu não tinha visto, não, velho. A menina deve ter possuído ela. Olha lá, possuiu. De novo a mina. Essa mina tomando várias broncas e não morre, né, cara? Ai, não, não, não. Por favor, chega de facada, velho. Agora ela morreu. Não é possível, velho. Eu não vi, juro pra você que essa parte eu não vi, mano. Ah, vi, mano. Não era ela, né? Cara, eu quero matar. Questão de honra. <risos> Mentira, perdi minha honra muito tempo atrás. <risos> Edu! Que que foi isso, hein? Que confusão foi essa? Ai, cara, foi aqui que tudo começou Cara, a gente tá É, na casa reflexo, velho, Caraca, eu acho Do que tá acontecendo genial. Tudo interligado. Eu acho que ela vai mostrar Agora mostra como a menina Dominava ela, tá vendo? Sinistro, mano Era velha, né? Pode crer, era velha, mano Essa velha, ela tá na casa Em todos os locais, cara Ela só ficava acompanhando só. Ah, agora dói, né? Os outros, os outros não doía. Meu Deus, meu Deus. Não dá pra gente se mexer, cara. Nossa, nossa, caiu muito alto, hein, cara. A maleta aí com a injeção da cura. Já era, em Pedro ela. Mano, que, que insano, que louco. E helicóptero, cara. Resident Evil tem um negócio com helicóptero, cara. E a dúvida: é gente do bem ou a gente do mal isso? I'm Redfield. Show. Show, show, show, show. O Edu mandou muito, Edu. Caraca, galera, que jogo absurdo de bom. De pesada. Bom, mas então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. O Edu é, mano, é da hora. É da hora demais assistir esse tipo de gameplay. Eu gostei. Quem me mandou foi o João. Valeu, João. Você me mandou pra mim assistir, pra me trazer algo parecido. Mas, sinceramente, eu morro do coração se eu fizer um bagulho desse. Eu não aguento, mano. Eu não aguento. Mas, mano, na moral, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de react trazendo aqui da gameplay. Se você gostou, já sabe, deixa o like, compartilha aí com um amigo seu que também gosta do Edu. Vai lá, mano, porque dá uma força pra mim também, dá uma força pro Edu. Link na descrição, tamo junto. É nóis, família. Valeu, até a próxima.